Ok, agora já está com o sistema de, de conferência. Sim, sim, sim. Uh, quem é que é o público que vem? Uh... É, Só eu, frequenta algum então, curso? São uh, docentes e investigadores de, daqui da universidade e alunos. Sim, de que áreas? Dá para, se, para saber assim em geral. As áreas são diversas dos docentes. Queria saber se, se, algum, se algum dos intervenientes já, uh, já teve algum contato com a programação, se, se não. Podem falar todos que têm os micros ativados. Com, Com programação não. Com programação, Com programação não. Programação também não. Okay. ok. Esta esta apresentação tem uma parte em que falo um bocadinho das, das APIs para aceder de forma automática ao arquivo PT, ou seja, okay. como como aceder ao arquivo PT através de programação, mas não é não é muito muito técnico. Uso para procurar coisas antigas. Uh, mas, pronto, mas queria ver pronto, saber se havia outras, outras formas de aceder mais rapidamente à, à informação. Uh, Ou okay, melhor, vou é o, a forma que a pessoa tem para, para reduzir, digamos, a, a, o tipo de, de informação que recebemos quando, podemos, quando, quando, quando, quando procuramos alguma coisa, não é? Porque sempre vem aquilo exatamente que a, gente, que, que a gente pede. Eu vou então fazer esta apresentação um bocadinho... Vou apresentar um bocadinho o arquivo, vou mostrar alguns exemplos práticos, vou mostrar também essa parte que referi, que é como aceder rapidamente, como se consegue ir buscar de forma mais rápida. Existe, existe uma sintaxe, existe uma forma de aceder mais rapidamente a recursos arquivados. Depois vou apresentar um bocadinho a parte da API, aí é que vai ser talvez mais... é que é mais vocacionado para alunos de informática, mas é, é fácil de compreender. Eu gostava de perguntar... Quem é que daqui já usou, então, o arquivo PT, já, já se eu já, usei, eu já usei, já fiz pesquisa também, algumas pesquisas sobre coisas é. assim mais antigas. Eu, muito pouco, tipo, experimentei há pouquíssimo tempo, só por curiosidade. Ok. Uh, vocês estão a ver um ecrã? o ecrã? O ecrã que tem o, o browser do Google Chrome aqui, vou mexer o rato. Sim, sim. Oh. Ah, ok, ok. Deve ter dois, né? Um que estão a ver e outro que estão a ver o ecrã, certo? Exatamente, sim. Pronto, eu vou apresentar tudo a partir do, do, do ecrã que eu estou projetar. É o, o que eu estou a mostrar é a versão para computadores do arquivo.pt, não é? Uhum. Basicamente, o que é que é o arquivo.pt? É uma forma de encontrar páginas web do passado. 80% das páginas passado um ano deixam de existir, mudam o conteúdo, desaparecem. Se vimos uma página hoje, para um ano vai ser diferente com 80% de certeza, ou desaparecer. Então o que o arquivo faz é recolhe periodicamente páginas de interesse para a comunidade portuguesa, como por exemplo do domínio .pt e outras também sugeridas por utilizadores. E permite que seja possível visualizar essas páginas passado muitos anos. E permite ver um histórico da página ao longo do tempo. Existem duas grandes formas de pesquisar aqui no arquivo PT. Uma é introduzir palavras e outra é introduzir diretamente um, um site. Ou seja, se eu escrever aqui sap.pt no arquivo, vou ver o histórico, ou seja, a lista de versões uhum. que o arquivo.pt gravou ao longo do tempo, do sap.pt. Estão a ver aqui uma tabela com 4 mil versões. Uhum. Se nós sabemos um bocadinho sobre o sap, sabemos que o sap começou na Universidade de ah, acho que Ver, ou seja, o domínio inicial não era sap.pt, era sap.a.pt. Se nós soubermos isto... Podemos ir buscar numa das primeiras versões do SAP de 1996, dia 13 de outubro de 1996. Vocês estão a ver como é que era o SAP em 1996. Há uma espécie de uma moldura à volta do site. Isto aqui são ferramentas que nós facilitamos às pessoas para utilizarem. E o que estão a ver dentro da moldura é o site como ele era, o site do SAP.pt. Existe aqui um menu lateral, que vos permite navegar ao longo do tempo. Uhum. Ou seja, para este site, este site não mudou muito. Vamos pôr, por exemplo, para o SAP.pt. Se quiserem ir seguindo nos, nas vossas casas, nos vossos computadores, também estão à vontade para escrever aqui PT e pôr um, um outro URL que achem interessante. Ou seja, do SAP temos desde 1997 até 2018, temos páginas. Vou carregar aqui uma ao caso. Uhum. Estão a ver o SAP no dia 20 de maio de 2009, estão a ver? Uhum. Não sei se está a aparecer aí, está? Sim, sim, sim. Estou só a fazer esta breve introdução, porque pode haver alguém que ainda não tinha experimentado, por acaso, o arquivo PT e assim fica fácil de... de mostrar. Outra forma de pesquisar no arquivo PT é simplesmente como um motor de busca escrever as palavras e procurar um resultado interessante. Escrever aqui Cristiano Ronaldo, por exemplo. E aparece aqui uma lista, como no Google, uma lista de, de páginas. A diferença é que, enquanto o Google mostra-vos um, as páginas do presente, isto aqui mostra-vos um, páginas ao longo do tempo. Temos aqui duas caixinhas em que podemos limitar temporalmente. Eu posso só querer o Cristiano Ronaldo até 2008. Só quero páginas até 2008 do Cristiano Ronaldo. Isto limita-me aqui os resultados. Uhum. Se carregarmos numa página, vamos ver como é vos mostrei para o SAP, mas outra página, por exemplo... Isto é um blog que alguém escreveu, Ronaldo PT, Blogs do SAP. Era um blog do SAP. E vamos para a página. Uh, eu sou engenheiro no arquivo PT, sou engenheiro informático, e um dos trabalhos que eu estive a desenvolver uh, recentemente para o arquivo PT foi o de desenvolver um sistema de pesquisa de imagens, que é uma das novidades que nós temos recentemente. Uhum. já temos aqui um separadorzinho a dizer imagens, e à semelhança do Google, podemos ver imagens, mas ao longo do tempo. Então podemos ver o Cristiano Ronaldo até 2008, estamos a ver aqui imagens do Cristiano Ronaldo mais novinho. Uhum. Pronto, ainda é experimental. Quando carregamos há um visualizador, tem alguma informação sobre a imagem, sobre a página preservada, é possível ver a imagem, visitar a página, há alguns detalhes sobre a imagem e é possível partilhar. Okay, acho que já introduzi o arquivo, caso não tenham utilizado. Vou-vos mostrar um pouco sobre como aceder... Como as interfaces de acesso automático do, do arquivo okay. Para que é que servem as, as APIs? Ah, as APIs são interfaces de programação aplicacional. Ah, e o que permitem é que uma entidade terceira consiga, consiga interagir de forma automática e de forma fácil com outro, ou seja, o arquivo .pt disponível APIs, de modo a que qualquer cidadão ou qualquer entidade terceira interessada possa aceder de uma forma rápida e de uma forma automática aos conteúdos do arquivo .pt, sem necessidade de compreender o código complexo que está por trás, apenas tem que entender como comunicar com essa interface de programação aplicacional. Uh, o que é que é possível fazer com essa API do arquivo? Uh, o arquivo começou a lançar a partir do ano do, desde o ano anterior os prémios do arquivo.pt em que premiamos projetos que usem a nossa API que, e que façam algo novo e um deles foi este site que é o ContamHistórias.pt, em que eles usaram a API do arquivo, para construir narrativas temporais acerca de determinados assuntos. Não sei se consegue ver muito uh, nitidamente, mas aqui este exemplo é sobre a Troika em Portugal. Uhum. Então, se vocês forem ao site contamehistórias.pt e escreverem Troika em Portugal, o site, vai site contamestorias.pt vai-vos construir aqui uma narrativa em que eles vão analisar sites de notícias e vão construir uma espécie de um resumo e vocês têm uma timeline em que podem navegar e podem, basicamente, de uma forma rápida, descobrir esta história sobre este assunto, sobre a troca em Portugal. Uhum. Este projeto é completamente diferente do arquivo, mas utiliza o arquivo como conteúdo para fazer essas pesquisas. Ou seja, eles usaram a nossa API para construir este, este motor de pesquisa que cria narrativas temporais sobre o passado. Outro projeto, engraçado, este, este é mais simples, que é o Arquivo Opinião.pt. também uh, ganhou um dos prémios o ano, ano passado, sobre o do prémio do arquivo. Basicamente o autor utilizou o arquivo.pt como fonte para ir buscar uh, artigos de opinião, daqueles que também saem nos jornais de, de autores de opinião. E eles ligam para o Arquivo.pt. Podemos pesquisar para um autor, tem aqui, por exemplo, o Camilo Lourenço. Podemos ver os, arquivos de, os uh, artigos de opinião dele e não vão desaparecer. Os autores, de tempo em tempo, mudam de, mudam de jornal. Uh, os artigos de opinião desaparecem por, por razões editoriais, etc. Uhum. Desta forma, os artigos de opinião linkam para, para links do Arquivo.pt e permanecem, vão permanecer para sempre... Uh, no arquivo e podem sempre ser consultados. Okay. Uh, o prémio para este ano é de 10 mil euros para o primeiro premiado, 3 mil para o segundo e 2 mil para o terceiro. Uh, o prémio não tem que ser necessariamente, não, não é obrigatório utilizar a API do arquivo PT para, para concorrer aos prémios do Arquivo.pt. Apenas é necessário utilizar o Arquivo.pt como fonte para um trabalho de investigação. Eu poderia, por exemplo, analisar artigos do Expresso à mão e fazer algumas estatísticas e produzir um relatório e isso seria válido como candidatura para os prémios do arquivo.pt. Por exemplo, um historiador poderia navegar por, por links do arquivo e fazer um trabalho de investigação e submeter para os prémios do arquivo.pt. Uh, também é possível utilizar estas APIs para extrair a informação do arquivo.pt, e produzir algum trabalho relevante. O único requisito é utilizar o arquivo.pt como fonte de informação. As submissões são até maio deste ano. Então, como expliquei anteriormente, o arquivo.pt permite... O que faz é recolhe periodicamente, informação da web, sobretudo do domínio.pt. .pt, essa informação é indexada e é, é posta no nosso motor de busca. E através das aplicações da nossa API, vocês podem construir a vossa aplicação. E temos três. Facilitamos os três métodos de pesquisa, por texto, por URL e a pesquisa de imagens. Mas antes de falar. Antes de falar sobre a API, eu queria-vos mostrar um pouco como aceder rapidamente à informação preservada do passado. Uh, isso é feito através da sintase Wayback. Pronto. Essa sintase não funciona só no arquivo .pt, funciona também em outros arquivos web. Um dos maiores arquivos web do mundo é o Internet Archive. Não sei se já ouviram falar. Pronto. Ou seja, esta mesma sintase também funcionaria em links do, do Internet Archive. João ensinar. Até uh, aqui, tem alguma questão? Não. Não, já não. É não. não. Está tudo claro. Em relação à questão da sintaxe, vai-nos uh, conhecer o, o, a forma... de aceder Da ter rapidamente. Okay, Exato. Obrigado. Pronto. O nosso link é arquivo.pt Ou seja, para aceder a uma página do passado, os links têm todos esta sintaxe. São arquivo.pt barra wayback barra um timestamp, barra um URL, uhum. por exemplo, o site, não sei, estão a conseguir ver o site da UEFA que aparece em baixo? Sim, sim. sim. Bom, esse site da UEFA que está aqui em baixo, o link seria arquivo.pt barra Wayback, barra este timestamp que está aqui em baixo, de 2011, uhum. barra o URL. Uhum. Significa que, que este URL foi recolhido pelo arquivo.pt na data do timestamp Está uhum. aí em cima. Uhum. Os timestamps têm 14 dígitos. Uhum. Este formato é universal, por isso é que nos parece um pouco estranho. Mas basicamente é ano, mês, dias, horas, minutos e segundos. Isto é a data em que o robô de software do arquivo.pt descarregou aquela página que estamos a ver. Ou seja, neste caso, o arquivo.pt tinha recolhido aquela página esta aqui. Em 2011, no dia 21 de janeiro de 2001. Às 10h30. Mas claro que nós, não, nós contamos à procura de uma página, este timestamp de 14 dígitos, podemos introduzir, por exemplo, arquivo.pt barra Wayback. Até vos convido a Podem escrever arquivo.pt barra Wayback. Barra, e podem escrever 2004. Uh, isto depois tem os zeros, mas não é obrigatório. Podem pôr só 2004. Barra, um link, por exemplo. Eu pus aqui, euro2004.clicks.pt O software o que faz é, tem este timestamp aqui, ele procura a data mais próxima da data introduzida. Hum. Ou hum. seja, vocês estão a ver um URL em cima, não né? é? Foi o que eu introduzi, 2004 com tudo as zeros. Uh -huh. O que acontece se vocês introduzirem isto, só 2004 neste URL, vão ser reencaminhados para o URL de baixo, que é PT wayback tem esta data aqui, 2004, do 5 de 25. Uhum. Ou seja, se escreverem arkiv.pt/wayback/2004/este link euro2004.clicks.pt vão ser reencaminhados para a versão uhum. mais próxima da data que nós temos. Okay. que é o que é esta versão que estão a ver, esta imagem que estão aqui a ver. Uh, o que é que acham que aconteceu ao, ao site euro2004.clix.pt? Se nós formos diretamente ao site euro2004.clix.pt. Desapareceu. Claro <risos> Já. Não, já não só disse. o euro2004.clix.pt, mas todo o portal cliques.pt já desapareceu. Já foi. E se é vocês acederem hoje em dia vão é a a receber uma mensagem... Eu gosto deste exemplo para demonstrar a importância do arquivo e porque é que é importante guardar as páginas web. Porque daqui a uns anos nós queremos procurar a informação, por exemplo, do Euro 2004 e não, se não guardarmos, se não existir uma entidade como arquivo.pt a guardar as páginas web, nós não vamos conseguir recuperar essa informação que se perdeu ao longo do tempo. Uhum. Neste caso, o próprio provider desapareceu. Exatamente. Desapareceu Exato. tudo o clique. O desapareceu. Este site era um site de que eles davam notícias diariamente sobre o, sobre o euro, quando foi em hum. Portugal, né? Ou seja, a, o site até fazia sentido desaparecer, só o euro 2004. Ou seja, o clique, mesmo que se tivesse mantido, provavelmente não ia manter o euro 2004clickspt porque aquilo teve importância naquela altura, mas para quem publica notícias, daqui a uns anos já não tem importância. Exato. Mas para um investigador que esteja interessado em saber o que se passou hum. durante o euro 2004. Esta informação pode ser relevante passado muitos anos. Ah, né? Por exemplo, aos nossos alunos isso é importante. Uh, qual, é o seu, o seu, qual é o curso que relaciona? Tem a ver com jornalismo, tem a ver com representações dos mídia, da, da Europa nos mídia. Portanto, é importante, eu tenho neste momento até um aluno a fazer uma dissertação. Sobre algumas publicações relativamente ao, à imigração uh, e, portanto, este tipo de arquivos é, é importante porque há coisas que já não se encontram e ele também não vive em Lisboa, portanto, há coisas que ele poderia encontrar na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, mas que devido à distância é que se encontra e, e tudo mais, não é? Uh, é difícil muitas vezes encontrar o material que precisa para fazer uma fundamentação de uma determinada teoria. Sim, se for informação que foi publicada na web, uhum. uh, convido desde já você e o seu aluno a utilizarem o arquivo como fonte para procurar informação relativa que está a estão. Estão bom. é. E, a, bom. e até digo mais, é. até se, se tiver um trabalho publicado. Pode até concorrer aos prémios do arquivo com esse, com esse trabalho, desde, desde que use o arquivo como fonte de informação. Sim, sim, pois isso pode, é importante saber. Esse trabalho que está que, está, que está, que é bastante interessante que está a referir, pode utilizá-lo para concorrer aos prémios. Uhum. Também se adequa, desde, desde que tenha usado o arquivo como fonte. Claro, claro, senhor. Claro. Ou seja, ele pode talvez estender o seu trabalho com algumas publicações online que estejam preservadas pelo arquivo e pode concorrer também. Uhum, tá bom, obrigada. Ok. Uh, aquela, a mesma sintaxe que eu estava a referir anteriormente, ou seja, arquivo.pt barra wayback. Se pusermos a data, por exemplo, 2004 barra sap.pt, vamos buscar a versão mais próxima de 2004 do sapo.pt. Se pusermos um wildcard, ou seja, um asterisco, o que vai acontecer é vamos ver todas as páginas, todas as. Uh, todas as versões que o arquivo tem deste site. Ou seja, este URL que vocês estão a ver assim, arquivopt asterisco/barra sap.pt mostra todas as versões arquivadas do .pt. Ou seja, Isto é uma maneira rápida de aceder à mesma informação do que se vocês uhum. forem a arquivo.pt e depois escreverem na caixinha de pesquisa, sap.pt uhum. Vai dar a mesma informação. Mas se quiserem aceder de uma forma rápida, já sabem esta sintaxe, põem uhum. o asterisco e põem o URL que querem e listam de vez todas as versões, sem ter que passar por um todo de busco. É melhor, mais rápido. Uhum. E isto também uhum. vai funcionar no Internet Archive. Ou seja, se o seu aluno quiser, por exemplo, notícias uh, mundiais, uh, uh, uh, uh, notícias dos Estados Unidos, pode utilizar esta mesma sintaxe. O, a parte inicial do URL é diferente, mas também se aplica uhum. o asterisco e o URL também vai conseguir no Internet Archive. Ok. Agora vamos entrar numa parte um bocadinho mais técnica, vou tentar não amassar não muito, visto, visto que eu costumo apresentar isto a, a alunos de informática, mesmo hum. a aulas de, de Universidade de Alunos de Informática. Se não vou aprofundar tanto hoje, mas vamos dar uma noção do no que, é que é possível fazer com a API. Em termos de... Uh, a nossa API principal está disponível no URL arquivo.pt textsearch e permite efetuar pesquisas por URL, por texto e por metadados. Basicamente, isto permite fazer o mesmo que, tive, que eu estive a mostrar através do, do browser da internet. Pesquisar por palavras, pesquisar por URL, ver páginas arquivadas, mas de forma automática. Imagina que eu queria... Fazer o download de 2000 mil, mil sites de uma só vez seria mais fácil utilizar esta API do que fazer à mão e fazer o download de cada um dos URLs e cada uma uhum. e descarregar toda esta informação. As respostas desta API vêm num formato que chama-se JSON. Vou mostrar um exemplo de uma pesquisa para o URL. Imaginar que queríamos Obter informação sobre o SAP poderíamos aceder a isto simplesmente acedendo ao URL arquivo.pt barra text um ponto de interrogação que é os queremos dizer que queremos um parâmetro neste o parâmetro que estamos a introduzir é o version history que é a história das versões do URL e o, o URL neste caso era o SAP.pt ou seja estamos a pedir para listar todas as versões do SAP.pt a resposta dar-nos-ia 50 resultados. Isto é um exemplo de um, de um elemento de resposta. Ou seja, para a query que eu vos mostrei, viriam 50 resultados. E este é o um exemplo de um dos resultados. Só de um, dos 50. Por exemplo, isto é uma página que foi arquivada. O título da página foi o sap.pt. O link para o arquivo.pt, o link do arquivo arquivo barra wayback, foi o sintaxe que vos estive a mostrar, hum. barra 2016, ou seja, uma página de 2016 do sap.pt. Temos aqui, por exemplo, um dos parâmetros é o MIMETYPE, trata-se de uma página text HTML, é uma página HTML, uma página web, por exemplo, podia ser um PDF, podia ser uma imagem, neste caso, trata-se de uma página web. Nós temos um serviço, que é o link do screenshot, ou seja, se quiserem descarregar uma como imagem a página. Se quiserem, por exemplo, para incluir num relatório uh, a página web, uma print screen da página, uma print screen completa da página, era só seguir este link do screenshot. Temos também um link para o no frame, que é... Eu mostrei-vos que quando acedem ao arquivo .pt, uma página preservada, uh, tem uma moldura à volta com ferramentas do arquivo. Se quisessem a página sem essa moldura, era só seguir um desses links, do, estes no frame, que estão lá em baixo. Para iterar os resultados, ou seja, a API devolve 50 resultados. Para ir buscar a partir do resultado 100, tem que -se adicionar o parâmetro offset igual a 100. Uh, é possível limitar o número máximo de resultados que queremos, por exemplo o parâmetro MAXITEMS. Neste caso, estamos a pedir programaticamente para só serem retornados mil resultados no máximo para a nossa pesquisa por uh, versões do SAP.pt. A API também permite limitar temporalmente a nossa pesquisa. Por exemplo, neste caso, criamos as versões do SAP.pt, mas só a partir de 2001 para a frente. Neste caso, teríamos que acrescentar o parâmetro from, por exemplo, temos aqui from igual a 2001 do 2 do 24, ou seja, estamos a dizer, só queremos versões preservadas pelo arquivo.pt do sap.pt a partir do dia 24 de fevereiro de 2001 para a frente. Uhum. Da mesma forma que é possível inicio, uh, limitar a data inicial, esta API também permite Limitar a data final, ou seja, podemos, podemos limitar temporalmente a nossa pesquisa, por exemplo. Neste caso, estamos a pedir versões do SAP.pt entre 2001 e 2015. A resposta que eu vos mostrei inicialmente tinha muitos parâmetros, ou seja, nós podemos estar só interessados em um, ou dois, ou três parâmetros. Isto programaticamente pode ser feito através da opção dos fields. Neste caso, temos aqui. Fields igual a original URL e o timestamp. Estamos a limitar a resposta para só saber qual era o URL e qual era a data. A resposta seria algo assim. Por exemplo, se temos uma versão de 2016, temos versões de vários dias que têm datas diferentes. Okay. Isto é para a pesquisa para a URL. Está <risos> sendo muito técnico, não é? É um bocado. É um... É. Eu, eu tentei que o meu colega da comunicação avisasse um bocadinho. Isto... Não eu tem problema. E a parte que for mais... Uh... Pronto. Aqui isto é dado a alunos de informática, este módulo. Então uh, um bocadinho sobre a pesquisa por texto. Por exemplo queríamos pesquisar sobre o Euro 2004, como há bocado. De forma automática, isto, isto, este URL que está aqui, arquivo.pt barra ponto de interrogação, que é igual a Euro 2004, isto é exatamente o mesmo que escrever, na, na pesquisa do arquivo.pt, Euro 2004. Só que estamos a fazer programaticamente, porque queremos, por exemplo, explorar de forma massiva os dados que nos vão ser uh, respondidos pela... A interface. Uh, é possível também iterar os resultados através do parâmetro do offset, é possível limitar o número de resultados de resposta, por exemplo, pedir só mil resultados. Esta parte talvez chamar de tanto que é. Uh, da mesma forma que, que é possível pesquisar por texto no arquivo.pt, vocês também podem pesquisar por expressões no arquivo.pt, por exemplo, podem usar as aspas como nome todo de busca, se escreverem, entre aspas, euro 2004 no arquivo.pt, vão obter resultados relacionados com euro 2004. Se não puserem as aspas, podem obter resultados com a palavra euro, depois com várias palavras pelo meio e depois 2004. O arquivo.pt permite a pesquisa por expressão. Uh, nós geralmente estamos à procura, quando estamos à procura do Euro 2004, estamos à procura de momentos como a defesa do Ricardo Sem Luvas uhum. e podemos, às vezes, no arquivo obter resultados como a moeda da Euro. Ou seja, é possível também excluir palavras na pesquisa do arquivo. Bom, basicamente, na caixinha da pesquisa, se vocês puserem um tracinho do menos e a palavra uhum. que querem excluir, aquilo dá para, dá para excluir a palavra dos resultados. Neste caso, então... está programaticamente como é que se exclui a palavra moeda dos resultados da, da pesquisa. Se puserem na barra de pesquisa, traço moeda, também vai funcionar da mesma Então temos que escrever sempre, peço desculpa, aqui temos que escrever sempre http arquivo.pt, depois text search, é? Uh, o que eu estou a mostrar é a API. Este módulo é sobre a API, sobre o de acesso automático. Hum, sim. O que eu estou a sugerir que experimentem é... Escrevem só arquivo.pt, vão ao site o arquivo.pt, e na, na barra da pesquisa... Sim, lá em cima, sim. Escrevem o texto que está dentro deste de, de Escrevem Euro 2004, para começar. Ok, ok. E depois experimentam, por exemplo, Euro 2004, tracinho moeda. É para excluir a palavra moeda. Sim, sim. Uh, depois experimentam Euro 2004 com as aspas, para para forçar a expressão Euro 2004. Uhum. É que eu quero apresentar a interface para acesso a talvez Talvez mostrar isto, seja melhor mostrar do que está aqui. Eu vou-vos mostrar. O arquivo permite pesquisar por por tipos, por exemplo. podemos pesquisar no arquivo. Type. Escrevemos type dois pontos. PDF e podemos escrever okay. relatórios <coughs> e em ou seja é possível pesquisar por um tipo por um tipo de fecheiro no arquivo.pt com este operador avançado que é o type 2 pontos uhum. Eu vou tentar mostrar de forma prática porque de forma programacional talvez não tenha muito interesse pois, mas para nós não, não. <coughs> uh, por exemplo type pdf relatório Estão a ver que os resultados são só PDFs. Por exemplo, isto uhum. é um PDF de um relatório de contas, não é? Uhum. Se você carregar, obtive um PDF. Uhum. Nós temos uma pesquisa por metadados. Eu vou-vos tentar mostrar o que, é que acontece. <coughs> okay. Estão a ver este I que está aqui em cima? Sim. Quando reproduzem uma página do arquivo.pt, por exemplo, é possível tirar aqui aquela screenshot que eu estava a dizer há bocado, uhum. se carregarem nesta câmera, vai-vos fazer o download da, da screenshot. Pronto. Aqui no imprimir, vai-vos imprimir uma imagem de, completa da, da página. E nós temos também aqui os detalhes técnicos, que são os metadados que eu estava a falar. Aquilo é isto, basicamente é isto que vocês estão a ver. E, por exemplo, se eu carregar aqui no link para o No Frame, aparece sem a moldura. Se quiserem, por algum motivo, mostrar sem o merchandising do arquivo PT, sem esta barra, quiserem mostrar a página, só carregam no i e depois carregam aqui no link do No Frame, por exemplo. Outra funcionalidade que nós temos é este aqui, vocês estão a ver, Link to Extracted Text. Uhum. Basicamente, dá-vos o texto limpo da página. Vocês carregam, ele vai-vos fazer download de um fecheiro de texto. Uhum. E se abrirem, tem o texto da página na altura. Isto é interessante, por exemplo, para um historiador que esteja à procura, que queres analisar só o texto e que não esteja interessado nas imagens. Uh, e também para programadores, que, por exemplo, que querem de forma automática processar este texto. E tentar uh, encontrar relações dentro para esse texto em termos de computação. Pronto. E o arquivo PT permite assim, de forma simples, que vocês descarreguem logo o texto da página sem terem que usar nenhum software. Basta carregar no i, depois carregar aqui no link do Extracted Text e faz o download. Da... Uh, o módulo que eu costumo ensinar. Estava uh, a tentar explicar como fazer isto de forma automática para, por exemplo, descarregar o texto de vez de duas mil páginas de uma só vez. Uhum. Isto tem aqui mais alguns metadados também. O título da página: SAP Portugal Online. Aquele timestamp: esta foi recolhida em 2008. Tem mais alguma informação aqui técnica? Okay. Hum. O texto, era isto que estava-vos a mostrar, como obter o hum. texto limpo. Basta carregar naquele Izinho, e depois link to extracted text. Por exemplo, aqui, uh, neste exemplo, nós fazemos, exemplo, fizemos o download de uma tese inteira de mestrado. Estava lá a tese, a gente carregou no I e ficou aqui a tese toda do aluno, uma tese de 1997. E fica aqui o texto. E depois como é que salvamos isso, por exemplo, para o nosso computador? Isto salva de vez para o vosso computador, é isso que eu estava a mostrar. Ou seja, se você não seu computador, escrever arquivo.pt, e se for uma página arquivada, vou mostrar. Arquivo.pt. Nós uhum. temos aqui em baixo, por exemplo, os exemplos. Um uhum. exemplo aqui é a página do, do Saramago. José Saramago. Uhum. Depois tem aqui o izinho, carregamos neste i. Uhum. Depois procuramos aqui, estamos aqui... Este é um... Tem aqui esta rodinha, está a ver? Sim, sim, sim, sim. Até link to extracted text. Hum. Se carregarmos, ele vai fazer o download do texto. Uh -huh. Eu estou hum. usar o Google Chrome. O Google Chrome faz o download aqui para baixo, está uh -huh. a ver? Okay, Se eu carregar, vamos um ver é que a página tinha. José Saramago, homepage, of José Saramago, biografia, obra... Isto uh -huh. Fez o download deste texto todo. Está aqui, José okay. Ramalho, biografia, caminho, obras publicadas. Uhum. Descarregou tudo, sim. Alguém que só tivesse interessado no texto poderia ter usado esta ferramenta. Tem para ou ter guardado no computador e depois podia trabalhar em qualquer lado, sem internet okay. internet, trabalhar só com o texto, sem a distração das imagens, etc. Uhum. Okay. Ah. O que eu costumo mostrar a seguir aos alunos é um exemplo de, um, de como é simples, como com 40 linhas de código se consegue, se consegue, se consegue utilizar o arquivo .pd. Eu vou mostrei mostrar, isto é o código, não vou entrar no, em explicações do código, mas isto basicamente é uma página HTML. É uma página web como as que a gente vê todos os dias. Sim, sim. Pronto. O que é que este, esta página tem de especial? Tem um bocadinho de código, não é nada por aí além. Mas, no final, tem uma chamada, que vocês estão a ver aqui, arquivo.pt barra text search é aquela chamada API. Neste uh -huh. caso, para a pesquisa Barack Obama, isto codifica o percentagem %20. Ou seja, basicamente, isto chamava por Barack Obama no método de busca do arquivo.pt e depois apresenta com este aspecto que vocês estão a ver, descarregando <risos> este código que já está na internet, neste URL. Uh -huh. Depois tem lá um exemplo HTML. Aquilo tem uma chamada direta à API, por Barack Obama, por SAP, por exemplo. Este exemplo que este screenshots que eu tirei aqui foi para pesquisa por SAP. Pronto, e depois a parceria assim, com este aspecto num tablet ou num telemóvel. Isto é o que eu mostro aos alunos para, de forma simples, eles começarem logo com as mãos na massa e a poderem utilizar a API para, para programar. Vou-vos mostrar a pesquisa de imagem. Em vez de mostrar de forma da API, vou-vos mostrar a pesquisa de imagens e o que é que é possível, neste momento, fazer. Vamos aqui a arquivo.pt. Vamos pesquisar. Eu gosto de pesquisar por Cristiano Ronaldo. Tem aqui o separador das páginas e das imagens em baixo. Estão a ver? Aqui onde está as imagens. Podemos pesquisar por imagens. E aqui à direita temos as opções. Temos algumas opções que podemos... Assim como no Google podemos, por exemplo, escolher imagens só grandes, ou só médias. Tamanho das imagens. Okay. Mostrei só imagens grandes. Se eu carregava, às vezes aparecem imagens de tamanho grande. É possível também formato. escolher o formato, formato da imagem. Temos mais imagens sempre de JPEG porque é o formato mais mais utilizado na internet. Mas podemos pesquisar, por exemplo, o do Ronaldo aqui com a Irina. Se carregarmos na imagem, vamos como no Google. O Google vamos para a página original que tem a imagem. No arquivo.pt vamos para a página arquivada que tinha a imagem. Foi aqui um blog de alguém, que aqui tinha a imagem. Isto ainda é no tempo da Irina. Sim, ainda é no tempo da Irina. Então, esta, a imagem foi recolhida no dia 2 de agosto de 2017. <risos> ou seja, mas a página em si, esta é uma página de 2015. Ou seja, o robô de software passou lá em 2017, mas a página é de 2015. Esta notícia é de 2015. Nós temos também um filtro que é. Para não chocar os nossos utilizadores, temos um filtro de segurança para, para não mostrar imagens sensíveis, imagens pornográficas, então é possível mostrar, escolher, por, por, por pré-definição nós excluímos imagens, ou seja, usamos um classificador automático que processou todas as nossas imagens e viu se eram, se eram sensíveis ou não, e as que são sensíveis não são mostradas por pré-definição, mas é possível mostrar a partir deste, deste filtro. Uma outra coisa que é possível fazer, é possível pesquisar por imagens dentro de um site. Ou seja, por exemplo, eu quero pesquisar imagens de tecnologia no site do sapo.pt Neste caso só obtive uma, porque não tem assim muita. Foi uma pesquisa muito genérica. Deixa tentar aqui Vou pesquisar pelo Ronaldo no sap.pt Acho também não aparece nada. Ah. É possível limitar as imagens a um determinado domínio, a um determinado site, só escrevendo site, site dois pontos e o site que nós queremos? Se calhar não, não apanhar as outras. Ah, exato. É, foi isso mesmo. Ou seja, de PNG temos poucas para comentar aqui. Tecnologia. Ok é isso mesmo já sabe mais que é sobre sobre a pesquisa de dados. só é mais observador é verdade Pronto. ou seja alguém que esteja interessado em, em pesquisar só por um domínio isto aqui é um domínio ou seja vai-nos pesquisar por tudo o que for sapo por exemplo logos.sapo desporto.sapo etc se nós quisermos pesquisar para algum domínio, podemos escrever aqui site dois pontos e a palavra e podemos pesquisar uh, isso, por exemplo. É, é sem, sem espaço, é direto? Site dois pontos, sim. E depois okay. o espaço para a palavra okay. que é pesquisar. Ok. Essa é sintaxe. Isto funciona tanto para as imagens como funciona também para as páginas. Uhum. Também posso tentar pesquisar por páginas relacionadas com tecnologia ao longo do tempo dentro do SAP. E estão a ver que os resultados vêm todos dos sites do SAP. Uhum. O limite é assim. Uhum. E depois ver, olha, isto é uma página de 99. Nem sempre a reprodução das páginas arquivadas contém tudo. Por exemplo, aqui faltam duas imagens, estão a ver? Hum. Ou seja, é um robô automático de software que recolhe a informação e nem sempre recolhe tudo. Há, existem limites de capacidade, existem limites tecnológicos. Ou seja, quando vem uma página do passado, não é garantido que tenha tudo. Mas uh, muitas vezes é o um melhor que temos, porque por exemplo, esta página já não deve existir, pelo menos assim como a conhecemos. Ah. Se carregarmos aqui em cima, estão a ver? Se carregarem aqui, basicamente, isto leva-vos para o site original. Estão a ver? Já não existe. Site. O SAP site Empresas é um site 1999. Realmente, o que acontece? E pronto, era isto a minha apresentação. Peço desculpa se foi assim um bocado confuso. Não, foi que é muito ser... útil. É o é o... o público-alvo é costuma útil. ser um pouco diferente, costuma ser para... Mas espero ter explicado o melhor possível as capacidades do arquivo.pt e como é que podem usar para a vossa investigação. Uh -huh. Foi muito interessante. Muito interessante. Muito, muito interessante. obrigada. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo muito rápido do que é que eu estava a falar. Porque isto... É mais fácil de ver. Por exemplo, a API das imagens. Neste caso, eu pus o parâmetro da query da pesquisa que Cristiano Ronaldo. E há um parâmetro aqui que é o print e print, que é para mostrar de uma forma que se consiga ler mais fácil. Ah, isto okay. é a API, estão a ver? Uhum. É. Os, os computadores processam isto. Uhum. Existem uhum. ferramentas para processar isto automaticamente. Uhum. Cada coisinha destas chavetas é um elemento de resposta. Uhum. É um resultado. Ou seja, isto equivale a escrever Cristiano Ronaldo e a carregar numa das imagens. Depois tem aqui, por exemplo, o link da página. Aqui temos aqui o link, o link da imagem. Por exemplo, se eu copiar este link que está aqui, vou buscar a imagem do Cristiano Ronaldo. Uhum. E o link está está embaixo. O link está embaixo, é o link da página que tem a imagem. Ok. okay. Isto corresponde ao, ao, ao mais... quando nós carregamos no F12 e aparece o HTML ó, do lado direito da, da página? Quando fazemos F12 estamos a inspecionar o código da página. Sim, é isso. Sim. É código. Isto aqui não é bem código, é mais uma espécie de um formato intermédio que é utilizado para representar a informação. É uma espécie de um... Já ouviram falar em XML, por exemplo? Sim sim, sim, sim, sim. Isto é uma espécie de XML tem informação. Okay. Okay. Existem, existem formas automáticas de processar isto e de ir buscar a informação. Okay. Ah, isto é ótimo. Okay. Pronto, uh, espero que usem o arquivo, sempre que puderem uh -huh. uh -huh. uh, Que divulguem por potenciais interessados os prémios, uh -huh. se já estão, estão abertas as candidaturas. É, Arquivo.pt barra prémios. Prémios, ok. Uh -huh. Pronto, e tem aqui a descrição, o que é que é o prémio, tem mais alguma questão? Que há páginas Sim. que eu sei que desapareceram uhum. é? e consigo encontrar uma outra, uh, mas se calhar não, estou, não, não encontro mais porque não estou a procurar uh, exatamente... Da forma certa. Da forma certa e, portanto, isso é, para mim isto é muito útil. Algo, algo que eu esqueci de, de mencionar foi que, uh, por exemplo... Para investigadores é frequente terem que ter uma página para um projeto. E o projeto, passado o financiamento, o projeto morre, tem que, uhum. desaparece o site. Acontece muito nos projetos europeus. Pronto, exatamente. <risos> Nós fizemos uma recolha de sites europeus, de projetos europeus, exatamente por causa disso. Porque são atribuídos milhões de euros a projetos. E depois desaparece o financiamento, desaparece o site, desaparece. A é informação. Pode isso assim, com seja, os projetos europeus. Sim, já fizemos isso e temos uh, um relatório produzido e temos informação sobre... Uh, sim, fizemos isso então, e fazemos isso, então é... Com... Eu trabalhei trabalhar em 2013 e o site desapareceu e tinha, e, tinha imensa informação útil. E... Como é que se chamava o site? Não sabe, uh, sabe de cor, não O projeto chamava-se Language Rich Europe. A se a gente alguma coisa. Mas nós até fizemos uma recolha de sites do... Está aqui. Está aqui. É alguma coisa dessa, Jornal? Oh, oh, sim, é o site. Ah, fizeram em 2014. Este hum. é o único. Este, é este é o site recolhido aqui. Foi o único. Existe um Language Rich Blog. Todo mundo deve ser isto. Uh, é este já, Language já, Rich. Agora é, isto? é outra coisa. Ah, já foi depois, né? Sim. Hum? Já não depois era que assim. Alguém, já foi... comprou este site, alguém comprou este site. Oh, agora é outra coisa completamente diferente. Pronto. Então temos aqui um exemplo concreto do problema da investigação e de, dos sites desaparecerem, pronto. O que nós pedimos sempre é, para investigadores, mal o projeto arranque, escrevem arquivo.pt barra sugerir. Ok. E é muito simples, é só, podem, é só pôr o link aqui. Não precisa de ser .pt. Por exemplo, se tivesse posto aqui o language reach, uhum. nós tínhamos recolhido e hoje podíamos, podíamos vê-lo, ou seja... Quando quando começam, começarem um projeto internacional, em que hoje em dia cada vez é mais obrigatório ter o site do projeto, etc. Peças, não custa nada, aqui 30 segundos, sugerem o site. Uh, basta pôr o URL aqui. A descrição nem é obrigatória, mas se quiserem pôr uma pequena descrição do site, do ou dos, podem pôr vários de uma vez só, separados por linha. Põem o e-mail, enviam, e nós, na recolha seguinte, arrancamos já com, com, com esse site na lista de sites que vamos recolher. Okay. E Obrigado. é muito importante, uma das nossas missões é tentar preservar o máximo de projetos europeus e, e fizemos um projeto em que recolhemos, uh, fomos à, data, à base de dados do Cordis e sacamos milhares de URLs e fizemos uma recolha só exclusiva de projetos europeus para tentar preservar. Pronto. E também fizemos o mesmo aqui para projetos de, financiados pela FCT. Então. Okay. Mas aconselhamos sempre a sugerirem o site. Se ele não estiver no arquivo, sugiram o site para nós recorrermos no futuro. Okay. Uhum. É que o outro estava, estava baseado na Universidade de Utrecht e, e depois eles deixaram de suportar de e, portanto, foi, foi ao ar. E é muito é normal? Acabou o projeto, acabou o dinheiro, o <risos> projeto ainda não um nada lá, sugerir, ainda fica esteve, aqui para sempre. Ainda esteve online para aí um ano ou assim, mas depois eles cortaram. É o normal, é o normal. Ok, obrigado. Okay, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a Fernando.